E aí guitarrista, beleza? Olha, vou estar tá te passando esse solo aí que você acabou de ouvir, da música depois da Muralha, do Chaga Sobrinho, ok? Vou disponibilizar o playback também pra galerinha que tá no grupo já do WhatsApp, se você não tá, tá na descrição o link aí, beleza? Entra lá, faz parte com a gente do grupo, e é o seguinte, tem muita gente que tá perguntando aí, Wesley, esse curso que você tá divulgando é seu ou você tá divulgando o curso de outra pessoa? É o meu curso, ok? Fui eu que desenvolvi, ok? O curso está devidamente estruturado, eu gravei todas as videoaulas, edições, assim como a gente faz aqui no canal. A metodologia é a mesma, o pessoal que está lá dentro já está aprendendo pra caramba, estão curtindo. Então se você está querendo fazer parte lá também, tem um link na descrição. Eu não vou estender muitos recados, ok? Só quero pedir, se você não for inscrito no canal, se inscreve, compartilha e ative o sininho aí, ok? A gente está com uma série bacana. A série é economizando tempo, vídeos de até um minuto com dicas produtivas. Ok? A ideia é mostrar pra você que não precisa de um vídeo muito extenso pra você conseguir aprender algo que vai te ajudar na sua vida como guitarrista. Beleza? Então é isso, são esses recados e roda a vinheta! Bom, então o solo tá bem simples, tá basta seguir a tablatura aí. Vou fazendo as observações que forem necessárias aqui. Então a gente vai começar com o harmônico, né? O harmônico é feito com a palheta, OK? Então você vai deixar o dedo aqui pressionado, tocar, fazer o harmônico e utilizar a alavanca, certo? Depois a gente vai pegar aqui já, ó, só seguir aí a tablatura. na voltinha aqui ó, estacato é, tá, depois vem o tapping né, você vai deixar o, o bend de descer você vai descer o bend aqui nos dois dedos né, tanto aqui quanto aqui você vai acompanhar tá, tá então fez a volta Certo. Depois a gente vê uma parte um pouco mais rápida, né? Essa parte um pouco mais rápida aqui, a gente vai fazer basicamente com sweep, né? As duas primeiras notas. Lembrando, a tablatura tá uma vez só, só que a gente vai voltar para o início, né? Só seguir certinho que você vai ver que vai dar certo. Depois a gente muda uma nota, né? Depois a gente muda a região e o esquema continua o mesmo. Em seguida a gente vê uma parte um pouquinho mais rápida aqui, que a gente vai ter que pegar aqui, ó. Vende de um tom, né? Ok? Basicamente é esse o solo. Quando for treinar, treina separando aí cada pedaço, né? Não vai tentar pegar o solo todo de uma vez que vai complicar, ok? Observação aqui também, na execução dessa parte mais rapidinha. Tá? Você vai fazer uma pestaninha, mas você não pode deixar misturar o som não. Ok? Ou você abafa aqui. Com o seu dedo indicador ou abafo aqui na mão direita, beleza? Eu abafo na mão direita e tenho mais facilidade, ok? Então é isso, espero que tenha te ajudado aí. Um grande abraço e até o próximo vídeo.